Olá! Para criar um pedido de venda no OpenRP, basta clicar em Vendas e no menu à esquerda, clicar em Pedidos de Venda. Feito isso, clique em Criar. Após preencher os campos, clique em Salvar. Feito isso, clique em Enviar por e-mail. E clique em Enviar. Feito isso, clique em Confirmar venda. E pronto! Bom, é isso e obrigado!